E a mesma coisa acontece para o recibo da declaração. Você vem aqui no menu vitícula, confirmar a autenticidade dos documentos e a autenticidade do recibo da declaração. Tá? Vai apresentar uma tela bem parecida, só que nessa, nessa informação é sobre o comprovante de entrega, que é a mesma coisa que recibo. Então, você vai pegar aqui, o seu recibo, essa aqui é a declaração, não precisa dela, Vamos. você vai pegar os mesmos dados. O CPF ou CNPJ do viticultor, o número de identificação da propriedade, o código de controle que está aqui embaixo. A data de emissão essa daqui de baixo e a hora de emissão, tome cuidado que não é a hora da finalização da declaração, é a hora da emissão do documento que está aqui embaixo, tá bom? No rodapé da página. Então, coloca essas informações, você confirma, o sistema baixa o documento e aqui apresenta o comprovante de autenticidade do recibo de entrega da declaração de produção de uvas. Tá? Então, a autenticidade do documento está confirmada pelo Ministério da Agricultura na internet.